Mas eu não vejo muito apoio, sabe, da galera, tipo assim, apoiando, deixando like O vídeo que eu fiz de evolução bateu muita pouca view Fiz um vídeo de Minecraft aí, também bateu muita pouca view Eu queria que, tipo assim, tivesse um público pra, pra Minecraft, tivesse um público pra DDTank também Porque, o público de DDTank Pirata, eu não vejo muita gente assim não Eles entram mais ou menos, mas eu não tenho o que reclamar não Porque tem alguns inscritos que é fiel, você é doido de reclamar dos caras Os caras cara igual eu, piro culo, metendo dentro e fazendo. Ele agar mão de ser besta se criar ser um gesto homem. Eu fico falando essas bestas, mas nem sei quantas pessoas que tá na live. Uhum. Nem sei quantos likes que tá. Nossa, já vê. Tô sim, mano. Entra lá depois. Dá um like. Tamo junto. Pior. Eita, você já veio assim? Calma filho, você tem de respeitar o Tietinha Tietinho quer ver, eu também vou te falar O povo neto é que o povo me chamava de plantador de mandioca Onde que eu passava plantava mandioca Ai que delícia Daquele naipe, agora hoje em dia eu não tô plantando nem arroz Caralho, cuzão Mas ainda quer ver, acho que eu acerto esse tiro Ah papai Depois dessa vez você pode querer rezar, chorar, espernear que o Tietchan no seu sonho vai aparecer e vai te matar. Você entendeu, velho? Nossa, não, rima demais, parceiro. Você tá doido. Adorei, ó. Que beleza. Ficou, ó. Uma bosta. Que beleza, né? Um, ó, Pelo menos um aqui pra a dignidade voltar. Tentar ver a autoestima aumentar aqui nesse jogo, porque tá difícil. A autoestima tava bem baixo, com, com o dano que eu tava, com o FPC que eu tava Mas tá aumentando, e pouquinho em pouquinho eu acho que eu consigo chegar Chegar onde que eu quero, que é matar todo é Assim. sim Será? Já, vamos ver Vai que entra um cara aí, que ver um negócio gigante e já fala Opa, agora eu te arrombo o neguinho É bicho, NÃO! Vem cá <risos> o Tietchan tá cortando de frente Vamos ver se pega alguém aqui, né? Eu não sei quantas pessoas estão na live, mas espero que quem estiver assistindo a live aí Peço pra você apoiar com o seu like Se você, tipo, é, é condição você se torna um membro aí que tem algumas vantagens aí hum. Mas o chat da live eu tô vendo pelo celular, beleza? Não tá aparecendo que vem a quantidade de gente Porque... Ó galera, deixa o like aí na live aí, mano, vamos compartilhar essa live, dá aquela moral pro tietiezinho aí, ó Sei que vocês gostam das lives que saem aqui no canal, sei que vocês gostam dos Pirata que eu trago aqui pra vocês Então, retribui aí, mano, Deixando no like, se inscrevendo no canal se for novo Compartilha essa live aí, ó, e também quer ver, faça a sua doação, se tiver condição Entendeu o que eu disse? É É Obrigado, amigo, você é um amigo Claro, se tiver condição, deixa eu ver aqui se eu peguei um cara que quer ver Cara cachorro não é que eu peguei um cachorrinho? Salve, cachorro de novo, meu parceiro. Eu não suporto mano. O cara que me chamou de corno aqui, falei pra ele que eu sou o pai dele, a mãe dele me traiu com o pai dele. What? What the fuck? <risos> é, ficou meio estranho essa frase, mas deixa quieto. Reveve é releve, é finge que eu não tô, tô fazendo live. Eita, o cara já mandou 3, 4, 4, 20. Já veio pra querer... ixi! Que que é isso, parceiro? Mas você não levou é. o Tietchan. Felizmente, hoje é o dia da sua morte. Você vai querer morrer pra largar de ser besta. Tá morrendo em live. Vai, você vai enfrentar, quer ver, a ira da grande mandioca. Aí, nossa Senhora, meu pet já bateu isso aí, fioche. Então, tô... agora é a hora. Diga adeus. A vida que você nunca teve boa. Hum, nossa, papai, é verdade! você quer morrer, entra aí, fi, ó O link tá na descrição, tem muito evento, mano Não ganhei nada pra divulgar o d mas eu quero meus inscritos jogando junto comigo Se vocês quiserem vir jogar, tá aberta a oportunidade aí, ó Só clicar no link na descrição Não, meu filho, você teve de voar do meu lado Vou arrombar o serviço. aqui você que veio Ih, já era, fiote Caralho, o maluco é brabo Ixi, me arrumei tudo, de papai. Uh. Não, fiote. Você pode ser forte, mas eu vou te mostrar aqui que a habilidade faz um mestre. <risos> Esse cara é... Papudo do caralho. <risos> Eita. Não, filho. Esse aqui não é nada, galera, pra mim. Ele tentou querer fazer graça aqui esses dias pra trás. É sabe do que eu tô falando? Arrumei tudinho. Foi ótimo. Mas hoje que veio, quer se vingar. Não assume esse B.O. <risos> Nossa, nem viu que era eu. Esse é o tal do Mula! Oh, vou te falar um negócio, a gente faz fi pra eles não conhecer o pai de novo, fi. Falei ô, oh, meus fi tá foda desse DD Carai, velho, eu te fiz você não lembra um do seu pai. Só lembra na hora de dar pensão, né? Não gosto de trabalhar, não. Maldito. Vou falar pra ele, não lembra do seu pai. Assim fico triste. Ah não, fi. Vou mostrar a habilidade aqui pra você. Ixi, vou errar, que feio. São um 62. Vamos ver se eu consigo essa proeza. Tô falando que a habilidade tá com o pai e pega a visão aí. Eu acho que eu nem acertei, filho. Hoje não! Hoje não! É, papai, eu ia acertar! Tava perto! <risos> Tô zoando! Aí, ó, tá vendo? Mas pelo menos eu sou que ver um cara que ver. É verdadeiro, eu não preciso voar. Mal, meu, meu amigo, mas isso não dá. Infelizmente, é isso que eu tenho. Não, mas quem é isso? Muda, mano! Quem tá na live viu. Não foi minha culpa. Infelizmente, foi isso que aconteceu. <risos> é, eu Ficou eu fico nervoso? Foi. É porque hoje que hoje tem, né? Mais tarde o veitinho quentinho. Tietê. Eu ia falar de boi, velho. Ó, pega essa peça aí, viu? Ó, <risos> oh, oh, pega essa peça aí, corre a bola. <risos> Acabou.